Olá, quem fala aqui é o Dr. Márcio Tanuri, sou o chefe do departamento médico Flamengo, médico do FC Brasil. Muitos aqui me conhecem, para quem não me conhece, seja bem-vindo. Quem gostar aqui do nosso canal, que esteja assistindo pela primeira vez, se inscreva. Quem já assiste e não se inscreveu, se inscreva também. A gente vai estar aqui, semanalmente, passando uma informação para vocês, sempre falando com temas relacionados à saúde, atividade física, tentando sanar algumas dúvidas, trazer de uma maneira simples, prática, que possa usar no teu dia a dia assuntos, talvez, mais polêmicos, outros menos, assuntos mais difíceis, outros mais fáceis, mas todos os temas ali que, realmente, as pessoas nos abordam muito sobre isso. A gente selecionou temas ali onde, nos nossos chats de médicos, de nutricionista esportivo, é sempre falado, é sempre questionado, e a gente está tentando trazer essa informação aí, informação de qualidade para vocês. É, e O tema de hoje é a relação do cortisol com a atividade física. Mas afinal, o que é o cortisol? Né? Então, muitos de vocês já devem ter ouvido né, e que é o hormônio do estresse. Pode se perguntar, o que tem a ver o hormônio do estresse com a atividade física? Primeiro, o cortisol ele não é só o hormônio do estresse. Ele é um hormônio que está relacionado a várias reações metabólicas no teu corpo. É, hoje em dia, cada vez mais, pela vida estressante que a gente leva, por uma alimentação ruim, cada vez mais a gente tem visto ali alteração no cortisol das pessoas, o que gera vários sintomas clínicos, como depressão, ganho de peso, retenção líquida, fadiga, infecções recorrentes. Mas, e aí? O que isso tem a ver com a prática de atividade física? Então quando a gente fala do estresse, é um estresse físico, mental e emocional. Então a atividade física, ela te gera um estresse físico que também vai alterar o teu cortisol. E o teu cortisol, ele está relacionado, uma das funções dele ao catabolismo, a outra lipólise ou acúmulo de gordura, a mobilização de gordura, então o equilíbrio dele é muito importante. Uma das maneiras da gente estar tá controlando a carga de treinamento, o resultado do seu treinamento, quem busca uma hipertrofia, ver se você não está catabolizando, se esse seu treino está sendo demais ou de menos, é com cortisol. A relação, por exemplo, testosterona/cortisol, que hoje a gente pode medir, é muito importante para isso. Então, por exemplo, quanto maior ali sua testosterona em relação ao cortisol, significa que tem uma tendência maior está hipertrofiando. Quanto maior o cortisol em relação à testosterona, significa que você está catabolizando mais. Então se a gente, por exemplo, quer Aumentar a testosterona naturalmente, porque a gente já sabe ali a função da testosterona: aumenta a tua massa muscular, aumenta a tua força, melhora a tua recuperação de treino, é um anti-envelhecimento. Uma das maneiras naturais de aumentar a testosterona sem repor a testosterona é diminuir o meu cortisol. Existem hoje fitoterápicos, questão alimentar, a higiene do teu sono, do teu estresse, mas, por exemplo, eu uso muito um fitoterápico que é o Relora. Para isso, assim, ele tem um efeito excelente. Eu gosto muito do Relora. Ele mantém de o teu cortisol em níveis mais baixos, mas eu não quero ele muito baixo também, porque isso não é bom. Então, eu, consequentemente, uma maneira natural de eu estar equilibrando, controlando meu cortisol, melhorando ali minha testosterona, melhorando minha recuperação de um treino para o outro, melhorando minha performance. Então, o cortisol em relação à atividade física. Ele é um marcador, é um hormônio muito importante para a gente ver sobrecarga de treinamento. Normalmente ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando no overtraining. Mas depois que ele chega lá em cima, ele vai lá para baixo. E às vezes a pessoa está com todos aqueles sinais de overtraining e está com, com cortisol baixo. Às vezes o cortisol baixo te dá muito mais sintoma do que ele é alto até. Então, a pessoa com cortisol, depois dessa fase de estresse crônico, que pode ser o um mental, como pode ser um estresse crônico de atividade física, com pouca recuperação, por isso que eu falo. Teu período de recuperação é tão importante quanto o teu treinamento. Porque se você dá um estímulo e você não recupera, outro estímulo e não recupera, outro estímulo e não recupera, teu cortisol você não consegue... E regulando ele vai chegando no momento que ele vai fadigar. E aí, o que, é que esse paciente, o que, é que esse atleta, o que, é que esse praticante de atividade física vai sentir? Isso pode ser gerado ali pelo estresse físico, como a gente conversou, o mental. Fadiga crônica, alteração de humor, mais para depressão. É aquela pessoa, por exemplo, que de manhã não rende, que parece que demora para acordar, só acorda depois do meio-dia, depois de duas horas da tarde, melhora depois do almoço, depois que come, por exemplo, chega à noite ali e não consegue dormir de novo. E aí você acha que é em função disso e é pelo controle do cortisol. Então, o cortisol é um hormônio hoje que a gente sabe a importância dele, e na atividade física, que é o nosso tema, o nosso assunto de hoje, mais ainda. Cada vez é estudado mais. Eu normalmente monitoro aqui no meu consultório, a gente monitora lá no clube, a gente faz essa relação cortisol-testosterona para entender como é que está reagindo ali ao treinamento. E é um ótimo marcador, é um hormônio que é muito bom para a gente entender se você está tendo uma boa recuperação de treino, se você não está tendo. Óbvio que, como eu falei, tem várias funções no teu corpo, na tua saúde, a gente está falando em relação à atividade física. Mas o cortisol, assim, é um hormônio muito importante. É, cada vez está sendo mais estudado, fico feliz com isso. Cada vez está é, sendo tratado de uma maneira melhor. Muitas das vezes você consegue ali, um bom controle disso através de uma boa alimentação. Então a alimentação está diretamente relacionada a isso. E o que te gera ali, uma melhor recuperação, mais força, uma melhor performance ali é, na atividade física. Então quem busca atividade física ou quem é estressado, por exemplo, mentalmente falando. Isso pode interferir na atividade física, você pode ter uma sobrecarga do seu cortisol. Por isso que muitas das vezes, por exemplo é muito diferente você estar tá treinando para uma competição. A competição te gera ali um desgaste mental muito maior, um estresse mental muito maior. Por isso que às vezes você praticante atividade física, você tem até no treinamento uma intensidade maior, um volume maior, uma carga de treino maior. E quando você vai na competição, às vezes até um volume menor, uma carga de treino. e te deixa muito mais cansado, muito mais extenuado, porque você tem um estresse mental também. Uma fadiga central, que a gente chama, além da periférica. E o cortisol está relacionado a tudo isso. Fora as questões clínicas de saúde, como a gente sabe, que não é o nosso tema de hoje, mas ele é um ótimo marcador de controle de carga de treino. Então, se você quer saber como está sendo a recuperação, se você quer saber relação testosterona-cortisol, para você entender anabolismo e catabolismo, Estude sobre cortisol, é ótimo, regule seu cortisol, relor é ótimo para isso, com é um fitoterápico muito usado para isso, eu uso e gosto bastante. E com isso você vai ter treinos melhores, recuperação melhor e principalmente o quê? Uma saúde melhor. Por isso que muitas vezes atividades físicas de alta intensidade, pouco período de recuperação, muitos desses praticantes de atividades físicas atletas, tem queda no sistema imune. isso também tem muita relação com cortisol. Então esse foi o tema de hoje, cortisol e atividade física. Para quem tem algum comentário, alguma dúvida, deixe aí que a gente vai responder. É, compartilhem, dê likes, assinem o canal. E espero vocês próxima semana com outro tema, dê sugestão de temas também que vocês acham interessante E a gente vai estar sempre à medida do possível falando sobre eles aqui. Forte abraço aí a todos.